Olá, meu nome é Ari, sou da Intinia Cacharari, presidente do Conselho Distrital do Alto Rio Purus. Eu vim aqui para não dizer que hoje eu tomei a minha vacina contra o coronavírus. A conscientização é em primeiro lugar. Precisamos tomar com bastante segurança e esperança em Deus, que tudo vai dar certo. E aqui eu gostaria de contar com a contribuição de todos os nossos conselheiros local, conselheiro distrital e presidente de conselho local, e também agradecendo pelo apoio, da CESAI Nive Central e todos os nossos coordenadores do nosso 34 distrito e a nossa equipe de saúde. Hoje, estão hoje engajados fazendo a imunização dentro das nossas comunidades indígenas. Gostaria de pedir carecidamente que todos possam abrir as portas das comunidades para receber a nossa equipe e que todos nós podemos tomar esta vacina. Existe muito fake news aí nos confundindo a cabeça, tanto dos indígenas como não indígenas. Precisamos acreditar que tudo vai dar certo e já está dando certo. Hoje eu tomei a minha. Tome a sua também. Em nome de todos aqueles nossos parentes guerreiros que já partiram, eu peço, carecidamente, a conscientização de todos. Vamos tomar a vacina. Só assim podemos continuar na luta pelos nossos objetivos e nossos sonhos. Guerreiros somos, vamos tomar para seguir firme pelo único objetivo vencer esse monstro chamado coronavírus.